Salve! Falei pra vocês que ia voltar, estou voltando, estou tentando manter esse canal E vocês me mandaram algumas perguntas lá no Instagram, então eu estou aqui pra responder a sua dúvida Mônica, quantos anos você tem? Eu tenho 21 anos, nasci 6 de março de 1997 E eu lembro que tinha uma pergunta que queria saber o meu signo, meu signo é peixes e meu ascendente é câncer ou ares Acho que é câncer. Como não ficar doida em meio às reflexões? Cara, eu sou uma pessoa que pensa muito. Eu, às vezes eu até me perco no meu pensamento. Então, quando eu tô muito bitolada num, num pensamento só, eu me distraio, eu faço alguma coisa pra aquele pensamento sair da minha cabeça e eu viver em paz, porque senão a gente enlouquece mesmo. Como foi para você se descobrir a Mônica de hoje? Cara, o meu processo de desconstrução. Eu até que posso dizer que foi bem tranquilo, né? Claro que a gente tem uns momentos chocantes que a gente fica assim, meu Deus, olha o que eu fazia, olha o que eu falava. Mas assim, né? A gente tem que aceitar, agradecer quem a gente era, pegar as coisas boas de quem a gente foi e mandar as coisas ruins pra casa do caralho. Mas o mais difícil pra mim foi ter que ouvir das pessoas que eu amo, tipo, da minha família e de alguns amigos, o quanto eu tinha mudado, sabe? Porque... Geral, principalmente as pessoas da minha família, falam que eu tive uma mudança radical. Coisas que eu falava que eu não ia fazer, hoje em dia eu faço porque é a vida, né? Tipo, quando a gente é novo, a gente não tem consciência das coisas que a gente fala. A gente acha que beijar na boca é nojento, sabe? Foi foda pra eu ficar, sabe, tipo, ouvindo certas coisas. Como é a sua relação com o seu corpo? Cara, hoje a minha relação com o meu corpo é muito de boa, sério, tipo eu me acho top, eu tô bem com o que eu sou e com as minhas gorduras, foda-se se é muito, foda-se se é pouco, eu não ligo muito pra isso, não. Tem uns dias que a gente acorda meio ai, que saco, mas eu sempre tento não dar muita atenção nesses dias pro meu corpo, porque eu sempre vou achar um defeito e alguma coisa que vai me deixar mal, né? São dias e dias. É o que eu sempre digo pra todo mundo, cara, a autoaceitação é muito individual, sabe? O empoderamento é uma coisa muito individual. E não é Todo dia que você se ama, cara, né? todo dia que sua autoestima tá lá em cima, tem dias de dias. E você tem que aprender a lidar com esses dias. Qual é a sua altura? Eu tenho 1,65, eu acho. Não sei, eu nunca me medi, me quer dizer, eu já medi, mas eu tenho fé de que eu cresci um pouquinho. <risos> Quando você tá tendo um dia bosta na bed, faz alguma coisa pra melhorar? Faça algumas coisas, inclusive tem um vídeo aqui no canal que se chama Como Sair da bed. vou deixar ele aqui no, nos cards pra vocês. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo atualizado, porque algumas coisinhas foram acrescentadas, mas muito do que eu digo nesse vídeo, eu ainda sigo. Pousaria nua? Amor, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é ficar pelada. Então, falou em posa nua, eu tô indo. Sério, eu tenho zero problemas com ficar pelada. Eu amo ficar pelada. Sério, vocês não têm noção do quanto eu amo ficar pelada. <risos> Engordou ou impressão minha? Olha, amor, se eu engordei, eu não sei, né? Porque eu não me preocupo muito com isso, não. Mas eu sei que a cada dia que passa, eu tô mais gostosa. Eu tô gostosa, assim, pra um caralho, entendeu? E é isso que eu sei. Como você lida com as inseguranças? Eu acho que como vocês também. Tipo, gente, ainda existem coisas que eu sou muito insegura. Inclusive, voltar com o canal era uma coisa que eu tava procrastinando muito, porque... Eu sou muito insegura com isso, mas eu tô vencendo essa insegurança, sabe? Eu acho que é isso, é você ter consciência que você tem medo e que você é insegura com relação àquela coisa, mas você fazer essa coisa mesmo você sendo inseguro, porque né? a insegurança priva a gente de muitas coisas e isso não é legal. Como lidar com a ansiedade? Cara, lidar com a ansiedade pra mim foi muito criar mecanismos pra quando eu perceber que a ansiedade tá vindo, sabe? Foi um trabalho, mas eu já consigo identificar quando uma crise de ansiedade tá chegando. O que eu fiz foi, é, ah, eu tenho vários joguinhos no meu celular Que se eu percebo que a crise tá chegando, eu começo a jogar. Tenho pessoas estratégicas que eu sei que se eu vou ficar mal, eu ligo. Eu tento me distrair, sabe? E quando eu não consigo fazer isso, porque, né, não é sempre que eu consigo, eu sempre ligo pra alguém pra eu me acalmar, porque eu não consigo fazer isso sozinha. E depois que eu me acalmo, eu começo o um exercício de perceber o que me levou a ficar desse jeito, sabe? Qual foi o pensamento? Qual foi o gatilho que fez eu ter essa crise? E por quê? Então, eu começo a fazer esse trabalho meu comigo mesma de, de pesquisar. Então, é isso. É, tem mais perguntas, mas eu acho que o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou parar por aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!